Um mecânico que trabalhava em uma empresa de geração de energia na região do Araguaia, divisa entre Mato Grosso e Goiás, vai receber indenização de 10 mil reais por danos morais. A condenação aconteceu após ele buscar a justiça do trabalho em Mato Grosso por ter sido vítima de condutas abusivas de seu gerente. No processo, ficou comprovado que ele foi tratado de forma desrespeitosa, com humilhações na frente dos colegas. As cobranças eram muitas e ele foi chamado várias vezes de songamonga. A segunda turma do tribunal decidiu condenar tanto a empresa de geração de energia como também a empresa terceirizada pelo assédio moral que o trabalhador sofria.